E aí galera, acabamos de chegar da rua agora, ó. Aí esse menino aqui, como é que tá? Muito lindo, hein? E aí Chacão, tudo bem? Dá uma boa tarde aí, galera, aí. E aí aqui tá cansado, galera, ó. Tá cansado, de vir da rua agora. O sol começou a esquentar, né? Então já viu. Beleza, galera? Uma boa tarde aí a todos.